Dias atrás, estávamos com esse rapaz aqui, André Aska, chorando as pitangas, em uma prova que ele correu 70 km, Ultra Trail. Teve mais um agora, alguns dias depois. O cenário é outro. Novidades aí, uma prova em que o resultado e a felicidade foi outra. Vamos falar disso, galera? Em mais um episódio de podcast. Olá, eu sou o Thiago Souza, um dos fundadores do Corrida Perfeita. Estamos aqui hoje em mais um episódio do podcast Corrida Perfeita, onde nosso querido André Ascar vai contar sua história no Ultra Trail, 100 quilômetros na Transmantiqueira Tutã. Não é isso, André? Isso, Transmantiqueiras Ultra Trail Agulhas Negras. Esse é isso, aqui é Tutã. Esse aqui é, é, é uma sigla, né? <risos> é. Não é um nomezinho legal, não. não é, é uma sigla. Pois é, galera. Então, você está em mais um podcast aqui do Corrida Perfeita. Se você chegou a primeira vez agora, não conhece o Corrida Perfeita. Nós somos uma multiplataforma que ajuda pessoas, corredores interessados em corrida, em ter mais desempenho, mais saúde e é, mais longevidade na prática de corrida. Temos plataformas de conteúdo né, em várias, vários canais, site, YouTube, Instagram. Temos aqui o podcast também, que você está conhecendo. Também temos uma assessoria online de treino, Clube Corrida Perfeita, então, se você quiser conhecer todo esse trabalho nosso, acesse a Corrida perfeita.com os links que vão estar na descrição desse episódio, conhecer mais detalhes e muitos conteúdos, muitas dicas, orientações, nosso aplicativo gratuito também, tem muita coisa que você pode baixar nele, o link vai estar aqui também, para você conhecer o nosso trabalho, ok? Então, seguindo aqui com o tema, que é a Ultra Trail Mont Blanc, seu Andrei, vamos falar rapidamente sobre essa prova, Lá na região da. Oh, perdão, já estou tô, já tô avançando o <risos> assunto, né, cara? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores agora há pouco sobre uma Já botei na cabeça, né? Isso aí, já é, já é intencionando positivamente aí para você. mas vamos falar da Tutã. Até o... a sonoridade é parecida, né? Faz a gente se confundir. Prova que ocorre lá no Rio de Janeiro, né, Andrei? Na região de Bisconde de Mauá. É, né? e fica bem na fronteira com Minas, né? isso que Maringá, é lá também. Maringá, Maringá do, do, Mil, do Rio né? e Maringá de Minas, que o Rio Então tem três Maringás, então, né? Tem a do Paraná também, né? Porque corta ali o riozinho e separa ah, legal. do lado mineiro do lado... É Bacana. Então, só é, para é curiosidade bacana. da galera aqui, essa distância... Essa prova na Tutã não tem só a distância de 100 km, lá também tem 9, tem 21, tem 42, tem 70. É um festival no final de semana que ocorreu agora em abril. E a prova do Andrei, especificamente, só para a galera ter uma noção aí, no relógio dele, a altimetria acumulada de mais ou menos 4.200 metros. Foi isso, André? Isso é, mesmo. O casca. E eu vi aqui nas informações da prova que você me passou que ela tem uma inclinação máxima aí chega a ter 41% de inclinação. Olha que beleza. As esteiras geralmente dão quanto aí para galera que sobe uma esteira? 8, 10? Cara, depende muito da esteira, né? Mas a média. 10% no máximo, eu 10 a 12. Se você já subiu uma esteira no máximo, aí multiplica por 4. É, essa é a inclinação que o Andrei pegou gatinhão. lá. Bacana. Andrei teve um tempo total aí de 15 horas e 59 minutos nesses 100 quilômetros. Foi o quinto geral. Olha aí que beleza. Olha o troféuzinho aqui, a tábua do Andrei. Tá aqui, é, De madeira, para quem tá vendo o vídeo, né? Tá vendo pelo vídeo, tá aqui na nossa frente. É, e o campeão dessa prova fez em 11 horas e 19. O cara fera aí com é o nome dele, Andrei. Hernani. Show de Fernandes. bola. Né? Andrei tá aqui então para contar, galera, pra gente como é que foi essa aventura lá, né? Primeira coisa, Andrei, esperava esse tempo, nesse né, resultado? O quinto geral não pode falar disso porque depende de quem tá lá também, né? Mas Sim. o seu resultado na prova, você esperava isso? Cara, foi um tanto foi um tanto surpreendente, sabe? Porque e também não foi tão surpreendente. Tem até um papelzinho aqui que te mostrar, tá vendo esses rascunhos aqui, ó? Quem sabe, tá né? Esse rascunho, não sei se vai dar para enxergar, olha aí. Olha o, o tempo que tá aí. Bota aqui para galera ver nessa outra câmera. para quem tá vendo Qual pelo era, vídeo. Aqui, ó. Tem um rascunhozinho. Fica aí que, é, que é mais fácil? Que é que tava o tempo que eu queria fazer. Que eu fiz junto com, com a Amadeu, né? A gente sentou e fez a o planejamento um. da prova. Que aqui tem um mapinha também. Do, da altimetria. Então a gente calculou toda a prova. Como é que ia fazer. Aí de acordo com a altimetria e tudo mais. Eu tinha posto aqui um planejamento. De quanto que a gente ia fazer em cada ponto de, de controle. Os PCs, né? E a minha conta tinha dado 15 horas e 15. Sacou? Aí na hora que eu olhei assim por 15 horas e 15, eu falei, não, Andrei, você tá de sacanagem, vai que tu vai fazer a prova em 15 horas e 15, véio. Porque... Estava achando valente? tava muito valente, eu falei, uai, não, não pode ser, porque eu via pelo resultado dos outros caras no, nos outros anos, eu falei, não, não vai ser isso, eu tô achando que vou fazer entre 17 e 18 vai ser bom, porque é uma prova longa, eu não conheço o terreno plenamente, pode acontecer muita coisa, mas matematicamente as minhas contas já estavam no 15 e 15. Isso sem contar muito o Parada no, no ponto de controle no Drop bag para trocar alguma coisa Para trocar tênis, roupa Mas estava dando esse, horário, esse tempo aí E de certa forma Fui muito mais trabalhando Na percepção para curtir Porque a ideia principal da, da prova Era realmente passear, aproveitar o dia Que era um negócio que eu queria fazer mesmo tá, O dia inteiro, largar de noite, chegar de noite Aproveitar o dia assim, Do que realmente Sei lá, subir no pódio, alguma coisa do tipo, ganhar um troféu. Só queria completar a mesma prova. Então é legal esse mindset você pensar assim, né? Porque é um dia todo de prova, larga de madrugada, né? Que Sim, largamos umas 4 horas da manhã. Chegou de noite, né? Chegou às tá. 7 horas e 59 minutos. Esse mindset a gente pensar, vou fazer um passeio pela marca hoje, né? Exatamente. A ideia era. Muda essa. completamente o, Muda. o jogo, né? Essa é sem pressa, cara. Você e tá essa mudando. é uma parada muito louca, Thiago, porque chegava umas horas, não, só falta 60 quilômetros. que <risos> Só de 60 quilômetros. Bacana. Cara, você tá bem focado agora nessas provas de Ultra Trail, né? Fez lá a última que a gente gravou o podcast, né? O Indominus, quem quiser Sim. conhecer lá o dia que foi mais complicado, choveu bastante. Não foi uma prova que você curtiu, conta toda essa história no outro episódio anterior nosso. Sim. E, cara, tá focado em outras provas também. Vai ter o, o Ultra Trail do Mont Blanc versão Brasil, né? Parati, esse Paraty. ano ainda. É, que vai ser uma prova mais dura ainda, com 610 km, quilômetros, subindo 6 mil e alguma coisa de ganho de uhum. então, Aumenta mais uns 2 mil aí. Cara, e como é que tá essa transição? Antes você que fazia as provas de triatlon, corrida de rua, chegou a fazer 100 já na rua, né? É, eu te acompanhei nessa prova aqui na né, que você fez o melhor resultado, e né? Segunda, foi segunda, né? 8 horas 80, mas 30, né? né? Isso. Prova no asfalto aqui em Brasília. Como é que tem sido essa experiência, essa transição aí para dessas provas... Mais de rua asfalto para essas provas de resistência em trilha, né? Ultramaratonas na trilha, que eu pessoalmente acho sua cara de prova, tanto é. para resultado quanto para curtição também. É, foi uma, é um, tá sendo um grande aprendizado. E nessa última, nessa última prova me trouxe uma coisa muito interessante, que é. Que, que já foi dito para outros professores que o, a corrida em trilha não é só a corrida em si. Né? Ela é um, é um multisporte. Porque correr subindo de um jeito, correr descendo de outro jeito, né? é técnicas diferentes. Então diferente O é, terreno, correr no, pode ser de Correr, correr formas, na né? lama né? de um jeito, correr Entra. na pedra de um jeito, correr no cascalho de outro jeito, na grama de outro jeito, na areia. Então, você tem que ir mudando muito. Você tem Fora que... as provas que não é passada no asfalto, às vezes. Depende, Sim, né? essa mesmo cidade, passou é? no asfalto. Eu fiquei até triste porque gastou muito meu tênis. Tênis é de trilha, né? É. Pô. Vai pisando com mais cuidado ali no asfalto, vai, né? Pô, é, vai desgastando muito, cara, a borrachinha do bicho, né? Vai diminuindo a vida útil. Mas é, e acaba que traz muito do triângulo, que eu tava focado antes até 2019, porque você tem que saber correr cansado. Isso é básico. Porque você não vai correr. Eu não corri, porra, deu 9 horas pace de 9,32 a média, o meu pace, sacou? A caminhada o do campeão do Hernani deu 6 e alguma coisa, que aí já é um, já considera uma corridinha, né? Porra, dá uns um 9km alguma coisa de média, né? O cara se deslocando nos 100km. Mas pô, você caminha muito, caminha muito. E tem que saber onde caminhar, sacou? Pra onde ter, é, ter condição de correr, você tem perna pra, pra correr. E o, aí é que entra a ideia de você trazer uma técnica mais ajustada para você conseguir correr com onde tem que correr, para você não estar tá quebrado, então é interessante essa modulação. E essa transição está sendo bem interessante para experimentar um pouco mais esses vários terrenos. Pô, correr no meio do, da mata, como eu corri em, em São Bento e agora, principalmente agora, que agora estou muito mais dentro da mata do que lá em São Bento, é diferente a, a correr na lama, naquela grama molhada, nas pedras, então é o tipo de coisa que você só consegue treinar Fazendo. Você tem que estar tá inserido no, no, no meio, né? Aqui em Brasília, o terreno é totalmente diferente. Eu não consegui fazer uma corrida das que eu faço aqui em Brasília, tipo, descida, né? correr descendo, lá na, nessa prova, por exemplo. Porque o terreno era muito diferente. Eu não tinha segurança e não tinha o medo da outra prova. Então, eu fui muito mais cometido Até nas descidas do que, é, que destemido, né? De hum. descer forte. Até por não conhecer o terreno. Isso. Você, como é que vai Isso, eu e em Minas gerais, a gente, quem acompanhou o Yatutan sabe que era uma preparação para você, Yatutan não, a Endomit, perdão, que era uma preparação para essa prova. Mas dela para cá, como é que você foi construindo sua preparação aí, em Minas gerais? Cara, eu tentei acumular um pouco mais de, de distância, treinei mais força também, que a força foi o que me, me conduziu a força nas pernas, tem que ter uma perna forte para conseguir suportar. O tronco um, também é importante, né, forte, Cara, subidas, mas eu não trabalhei, é... não trabalhei muito o tronco não. Não trabalhei muito o tronco não. Foquei mais na, nos membros também. inferiores, mas os trabalhos de perna já trazem um pouco, como agachamento terra, porque eu trabalhei mais com peso, com carga, né, para tá, para estar tá forte. E muito trabalho de subida descida, busquei treinar pouco no plano, sempre subindo e descendo nos treinos que eu fazia. A escadinha da academia me ajudou bastante também, como sendo meu aeróbico regenerativo. Então, para ter um trabalho, e apesar de não ter realmente a carga ali aplicada no corpo, porque a escada está passando para baixo e não você subindo a escada, muitas vezes, mas isso ajudou um pouco a ter um mindset do movimento ali, de manter a amplitude a articular. E meu volume não foi grande, é bem diferente. Cara, meu treino mais longo, se eu não me engano, foram 20... Foram 27 km que eu fiz no asfalto, né? Foi uma semana antes da, da prova, de termos de distância. Mas de tempo foi lá na, na Fercal que a gente treinou 4 horas alguma coisa, 4 horas e meia, acho, ah, quase. De 4 horas. Né? Em Brasília, que, é, que é onde a gente teve mais subida, e mas foram 20 km de treino, 21 km de treino. Então, o volume em si, eu supri essa necessidade do volume, pensando muito mais nas capacidades e necessidades fisiológicas do meu corpo para superar esses 100 km tem uma questão de força, tem um VO, VO2, a capacidade respiratória, de certa forma, elevada, mas eu não ia trabalhar perto do meu VO2 em momento nenhum, então eu precisava muito mais da força de um certo trabalho oxidativo, de trabalhar em zonas baixas, queimando bastante gordura para conseguir me conduzir. Eu não precisava dessa repetição ao longo de fazer meu irmão, 60 km na trilha, 70 km na trilha para eu fazer uma prova de 100. Não! Talvez se eu quisesse competir com o Hernani, sacou, 11 horas, né? que fez em horas, eu, isso agora. eu teria que ir para um nível além. Diferente. Eu teria que estar tá mais em contato com, com a trilha. Não digo nem que o volume de treino, não sei se modificaria muito. Mas a intensidade talvez tivesse que aplicar se mais. Eu né? teria que mudar alguma coisa, mas para fazer o que eu fiz... Esse nível, não precisa de nada da coisa é que eu sempre digo, cara Dependendo do nível que você quer, você não precisa fazer o que os caras prós fazem se tem uma necessidade específica Para realizar E eu não falo só por mim que ah, já fui para Mundial de Aramengo Não, o Amadil fez em 18 horas e 10 Foi o primeiro 100K Nossa. dele Ele realizou, nosso que aluno isso. Que veio que veio progredindo aí Dentro da trilha, vem crescendo E a planilha dele, mais longo dele Foi junto comigo lá na Fergal Então não tem uma questão muito dessa De oh, não... Exato. Dá pra se fazer. Você pensa assim, 100 quilômetros eu vou morrer de horas e horas treinando? Não, cara, calma. que é outra questão que é o mindset de trabalhando, de dividindo a prova. A gente senta e fala, ó, uma prova de 30 aqui, uma prova de 20 quilômetros ali, então, você vai levando essa, vai conduzindo isso, né? Sim. O Amadeu, inclusive, para quem não sabe, tem um episódio que eu gravei com ele também, contando a história dele, né? Um histórico de obesidade, então ele tem, nem tem essa história como atleta para estar tá fazendo o fazendo hoje, então é, uma, é um exemplo disso aí, né? Que... Ah, que agora ele vai lançar de novo, que é o negócio que ele estava lançando, que era é do de 0 a 100, né? que era brincadeira ele ter tido 100 quilos e do zero de, de distância, Corrido. agora dos 100 quilômetros que ele percorreu já está mais é, leve. Eu até fiz uma publicação a respeito desses dias, quem quiser conhecer a estado da Madeira, tem um episódio, só buscar pelo Amadeu Alves que você vai encontrar. Bacana, falando da prova agora, Andrei, vamos começar um pouquinho para quem tem interesse em conhecer, falando um pouco da logística, como é que foi para chegar lá, trabalho de deslocamento, hospedagem, Boa, ir para a prova, conta um pouquinho dessa parte aí. Foi cansativo, porque eu saí de Brasília e tive que acordar Três e meia da manhã para pegar um voo às 6. Desceu é. aonde lá? Aí eu desci lá em Guarulhos. Cheguei lá em Guarulhos, aí o Renan, que trabalha com a gente aqui, nosso colaborador, era 21. ia né, correr os 21. Ele dividiu lá o, o, a pousada. E ele é de São Paulo, né? O Renan. Aí ele me buscou lá no aeroporto e a gente já pegou estrada para ir para o Rio, né? Então foram três horas e pouco de, de viagem ali na estrada, mas estrada boa, tranquila lá na né, Pega a Dutra. Para quem não vai de carro, então, a melhor opção de aeroporto é o Guarulhos. Mesmo. Cara, o Guarulhos ou o, o, o Galeão também cai bem. O Rio, acho que dá uma distância de uma hora a menos de, de viagem, sacou de carro, deslocamento. Porque fica lá na fronteira, né? Uhum. Lá para cima de Minas. Então, acabou que eu optei pelo Rio São Paulo, por conta do Renan lá, e a gente já subia junto. Né? É. E, e a, a estrada também. Amadeu, o... Amadeu foi para o Rio? Amadeu foi para o São também, Paulo também, mas... Ele... Curtiu umas férias, né? Ah, tá, tá, a gente lá. tá voltando, é, é verdade, no final eu tava, dessa semana. Ele tava hoje, na cidade me lá, voltou, tá eu. comemorando ainda as férias aí. O aniversário dele foi na época também. Né, de ah, aí, tá de, lá, verdade, lá, de lá... Porra, cara, aí foi foda, viu? Porque é uma parada que a gente, olha, a gente até se perdeu quando chegou lá em Bisconde. Porra, é aqui, ali, cantinho do chão, porque eles mudaram a, a, a pousada. Eu contratei pelo Booking. Aí... Foi lá, eles derrubaram a minha reserva e tive que arrumar uma outra, que ele até sugeriram, né? Eu falei: eu falei com o Renan, vamos nessa, vamos, ficava a 6 km da largada. A gente, pô, vai estar de carro mesmo, tá tudo certo. Só que a porra desses 6 km era subindo uma piramba lá de terra mesmo. Que, cara, podia ficar travado, essa A gente passou com umas lamas. que rolou a chuva na hora, porra, não, não A gente chegou já com chuva, contratou, arrumando a, da, a ah, estrada, tá? sacou? Aí a gente fica e fica um buraquinho mesmo lá, ó, onde a gente estava, é, no meio, da, no alto da montanha. Aí, aí para deslocamento era complexo isso, mas de boa. A gente deixou lá as coisas, foi para o foi pro, pro centro da cidade, a largada, que era onde, onde era a retirada de kit, o congresso Técnico, simpósio, né? simpósios, essas paradas todas. Aí a gente já tinha encontrado lá o Amadeu, arrangou e depois subiu para casa. Aí por volta das 5 horas da tarde já tava tudo meio que arrumado, né? O simpósio foi 3 horas da tarde. A gente chegou lá por volta de meio e meia. meio e meia? Nada. É, meio e meia, só que até encontrar o um lugar lá, deu mais ou menos deu. o tempo, é. Aí arrumamos tudo e tal, fomos para casa às 7 e meia eu queria estar tá já dormindo, deitado, porque uma hora da manhã ia ter que acordar. Aí eu combinei com a Amadeu. É, tinha ônibus para levar para a largada, porque a largada ficava lá embaixo, em Itatiaia, então tinha que descer a serra para ir para a largada, a chegada em Visconde, né? mas a largada é lá embaixo, em Itatiaia, e é um percurso de 45 minutos de carro, licença, sacou? Aí eu combinei que horas com a galera, três horas da manhã, né? Pra gente descer, 3h45 lá às quatro. <risos> tudo em cima da tudo sem margem foi... para erro. Aí foi massa, porque o Amadil e o Felipe também, que treinam com o Saboia, que teve lá no passado, tem até o podcast do Savoia. Contando né? sobre Totan também. Contando a prova dele, né? Aí o Felipe foi com a gente também. Aí, nisso, os caras já estavam nervosos, né? Porque eu acordei eu e meia, vai fazer tudo, processo tal. Fiz botinha de, de esparadrapo no pé para evitar o problema de, de. diminuir o problema de, de torcer, né? Dar uma, uhum. uma firmeza tô maior para o aí. aí tá ó, tranquilo, eu, tinha, eu tenho a prática, eu tenho que ir ao banheiro pelo menos três vezes antes de, de ir para a largada, né? Para ir tranquilo. Só... Para pedir seu gol, sua música no Fantástico. Isso, tá aí leve. <risos> Só que aí nesse momento, como foi também curto, isso também me atrapalhou para largada. Eu fiquei lá, fiquei esperando aí, cara, tem que descer. como a gente estava com um lugar longe, até descer o Amadeu já estava desesperado. A gente chegou lá no centro para pegar o, o moleque e a gente passou pela, pela pousada do Amadeu, que era no caminho nosso, só que a gente não, não parou, pegou ele. Aí a gente passou lá pro centro, encontrou o Felipe, o Felipe já tava entrando no carro pra ir pegar o Amadeu, eu, tipo, plano B, mesmo, eu tava desesperado que ia perder a largada ah, Sempre velho. você ajudando <risos> nessa parte, né André, sempre Ah, é lógico que eu ajudo, né, a gente é. encontrou um cara maluco lá que tava esperando um táxi, velho Foi, tá? Ele ia largar pro 100 km. Você salvou esse cara Cara, é o mesmo que tá fazendo aí, velho, cara, não tô esperando o táxi chegando não, cara, entra no carro aqui, Salvar ó cara. Senão tu não vai pegar esse negócio, Senão, não, porra, dá pra ir, vamos, o cara entra no carro, velho ele até foi, foi, eu esqueci o nome dele, mas ele foi até pódio Não na categoria dele é. Foi legal, ele já era um triatleta tri hum. ultra, ultra, de mais tempo Aí pegamos o, o Amadeu depois na, na pousada dele e começamos a descer a serra Chegamos lá na largada com tempo válido ainda, tinha uns 5 minutos pra largada Então andava para fazer um aquecimentozinho, ajeitar as paradas que tinha que ajeitar Só que aí eu tive que ir ao banheiro Mais uma vez <risos> Descer, segunda, né? A segunda terceira fechada. Na pra, prova, teve alguma vez? Bem. Calma. <risos> <risos> que a melhor coisa que eu fiz foi levar um lencinho umedecido. Porque, pô mano, 100 km, pra não perder meia no meio do caminho, qualquer coisa do tipo. Véio. Papel mole, né? Pô, já levo ali o um lencinho, já levei o um lencinho, já fui no canto ali. Já fiquei mais tranquilo, só que aí a gente tava um pouco longe do carro ainda, e quando começou a prova, 3, 2, 1, Aí tava eu e o Madeu ainda lá atrás a largada, né? Mas, pô, assim, vamos já aí, tava lá, já tava lá, a gente começou, foi de boa. Tava todo mundo aí, pronto. Deu o play, é. Aí começamos subindo. Mas antes de falar da prova é. aí, só contei para pra galera, o que, que você preparou de alimentação para essa prova? Curiosidade aí. Cara, eu isso. levei 36 sachês de gel dois de um tipo tinha 70 100 miligramas de sódio que era o que eu estava mais pensando com 20 gramas de, de carboidrato em média o outro tinha um pouco menos de sódio mas tinha 70 miligramas de cafeína então a ideia era três por hora sendo dois de um jeito e o de cafeína depois fechando para fazer esse ciclo e tomando dessa forma por hora ao longo dessa vez você não deu nada não foi tudo não, tudo no sachê porque eu diluía peso demais é. que eu ia levando. Inclusive, Sim. eu deixei 12 sachês no primeiro drop bag, que era o drop bag dos, do quilômetro 30, para subir com menos peso, né? Que Isso foi uma questão que eu até pensei depois. Porra, eu tinha que ter feito isso melhor, uma logística melhor, porque eu não sabia ter subido. Porra, quantos, quantos sachês eu vou precisar para os primeiros 30 km? Leva só isso, o restante fica lá. Só que eu deixo uns dois de rasgar depois, quanto que eu vou precisar desse até o outro drop bag? Aí você pode deixar algumas coisas no Eu do posso deixar topaz. aí pegando mesmo. Você deixa a organização ela bota lá? Isso. Legal. Que aí eu deixei, por exemplo, no primeiro drop bag, eu deixei 12 sachês de gel. Aí no segundo drop bag eu deixei só a mistura de pozinho lá de carboidrato, BCA, um blend BCAA lá, umas paradas cafeína e sódio que eu, e sal que eu, que eu botei lá no segundo drop bag no quilômetro 74. E no quilômetro, 70, não, 57%. E no 74 tinha tênis, meia e uma outra blusa para, dependendo da maneira como eu chegasse lá, total fazer a choca, substituir tudo, e mais um pozinho lá, para se houver essa necessidade de chegar lá e, e fazer isso. eu poderia ter dividido melhor do que ter carregado o peso todo que eu carreguei dos do sachês ao longo da, desse, são, da três, são dois ou três, então, no total? Três, três bebês. É Legal. Bacana essa logística da prova. E pra é. você que, cara, acostumado né usar gel e tal, só gel, na prova dessa toda, foi tranquilo também? Cara, foi, mas eu acabei voltando com 20 sachês. Não, eu digo mais na questão de só gel, só gel, não, não mastigar nada, problema, pra você é ser tranquilo, e foi tranquilo mais uma vez? Foi tranquilo, novo? mas eu também comi, cheguei lá no drop e tinha pão de mel, ah, eu falei então, ah, não assim, eu não comi um pão de nada, mel, é um pãozinho de mel. Open velho. food aqui, é, né? É, <risos> velho, open bar, não resisto ao open bar, velho. Eu já peguei três pãozinhos de mel lá, no primeiro drop bag, tinha um café lá também, quase na meia, sabe, com um <risos> pó no dente, assim, né? Aí, peguei tomei um cafezinho lá, de boa, aí, cara, tinha macarrão, aqueles cup noodles, que a galera vai lá e ferve a água, para o pessoal na hora, só que isso aí já ia perder muito tempo. Porque o que, que aconteceu? Já pode começar a contar agora? Não não a já isso. contou um pouquinho da logística e da, do, é, da, porque... da alimentação, pode partir para a largada. Largou. Não, cara, <risos> aí, pois é, porque o que aconteceu? Aí largou. Escuro asfalto asfalto, né, subindo ali no começo, antes da entrada do Parque Nacional de Itatiaia. É, são 30 quilômetros praticamente subindo. São 1.900 digamos, de, de elevação nesses primeiros 30 quilômetros. é a primeira, a primeira montanha que a gente pega. A gente entra no Parque Nacional de Itatiaia. Passa ali, contorna o, o... Quem consegue ver o vídeo aqui, ó quem tá no vídeo hoje, o começo Eu... da prova é esse aqui, né? É isso. Ó, subindo. Uh! Isso, aí o drop bag primeiro lá no alto, lá, lá no topo. Né? Aí sobe isso tudo, quem passa pelas agulhas negras, pelas pedras, uma... uhum. e tal. Aí o primeiro ponto de água é o 10 km, que tinha um PC1 no meio do caminho, que aí eu subi só com 500 ml e com o um saco vazio de 2 litros nas costas. Que eu... dá na subida, né? É, para não gastar tanto peso. Aí chegou na primeira, eu fui lá e botei mais água para fazer esses outros 20 km, para não correr o risco de ficar sem água, que é o principal. Você levou só o colete com as duas garrafinhas Colete com as duas no nove, de 500, nove. né, no peito. E o, o saco nas costas, que eu só enchi ele depois quando eu cheguei lá na semana Aí, cara, eu fui mantendo o ritmo, subidinha tal, no asfalto, vai, corre. Eu usei como parâmetro para não fazer muita força o meu stride, que é o potencímetro. Eu, não, eu tinha uma barreira de 270 watts para fazer, para economizar a perna, para não fazer muita força ali. Então, sai esse teto aqui de 270 watts, vamos subindo tal. Chegou, controla, segura, anda. E fui indo e, cara, o ritmo. Estava progressivo, estava bom, não sabia muito bem quem tava na minha frente, porque eu não larguei junto com os caras. E é. eu fui indo. Aí, do quilômetro 10 em aí já entrou dentro da mata no quilômetro 6. A gente entrou no parque no 6, esse negócio no décimo quilômetro de água já tava lá. E a gente entrou mesmo na trilha, que era, esqueci o nome da trilha, que é um percurso já antigo, tem o nome de alguém lá na trilha. Aí começa bem a trilha mesmo. Aí, nesse percurso da trilha, deu vontade de banheiro de novo. Vou fazer o quarto, o quarto. Fazer o quarto pra ficar suave. Aí eu falei, hoje é, dó, é goleado, né? hoje é Engoleado. Aí, mano, pô paninho ali, encostei no canto e aproveitei também que, pô, tava tudo escuro e todo mundo com um headlamp, né, com um lâmpada na cabeça. Dá pra saber onde é que tá todo mundo, Então tem uma certa privacidade. Aí fiz só um pit stop rapidinho ali. E... Ah, do e... Boa Mata foi se jora. Isso, juntando a natureza. Aí continuei subindo. Tem esse detalhe, né? Larga sedão, tudo escuro. Funcionou Tudo bem escuro. a gente com a Headlamp, como é que foi? No começo, sim. Aí vai chegar a parte que não funcionou Na bem. A parte não. do BO. <risos> aí, cara, fui subindo lá, a, a lâmpada funcionando bem, controlando a velocidade, indo muito pela percepção e tal. Vai, vai. Aí vai ganhando, aí vai vindo o sol amanhecendo, porra, lindo demais, no meio da mata, aí vem o sol o dia ficando claro. Começa, começou a estar o céu estrelado, tinha até uma luazinha, tava, porra, bem legal para então, tá, curtir bem o ambiente, aí várias cachoeiras ao longo, riachinhas uhum. e tal, porra, muito uhum. gostoso. A gente tinha várias, Isso, várias tinha, tinha muita, várias, muita né? muito, muito, aí fui descendo, fui subindo o dia, já raiando, aí na primeira, ponto de controle, não, é no ponto de controle não, que tinha os staffs ao longo do caminho, que eram os pontos de interseção, por assim dizer, para ninguém se perder. Ao longo do caminho, tinha as bandeiras que eles balizavam, com, com até mesmo com fita refletiva, principalmente para de noite, para mostrar qual era o caminho, para não se perder. E por, eles tinham um posto 100, 100 metros. Isso é muito, porra, é muita bandeirinha, cara, para 100 quilômetros. Só que, por vezes, o, o Marcos... O, o organizador ele falou, olha, algumas arrancaram As pessoas tiraram algumas ao longo do negócio Então, por ver se não vai estar lá, mas está aí E outra coisa que também tinha para orientação Era o, o arquivo GPX, né? Que a gente baixava para o relógio e ia se orientando ali O que que vai ter e isso foi muito bom para mim também, para me distrair Eu saber o quanto de subida que ainda faltava Pô, esse pico aqui agora são 5km de subida né? Com uma inclinação média de 7% Então eu sabia quando é que estava chegando ao final da subida Para dar um ataque, fazer qualquer coisa E até mesmo para me distrair ao longo da prova. E né? funciona bem esses arquivos que vão pro o relógio, assim, dá para se orientar legal? Pelo Cara, dela, dá, tal, mas não é 100%, que às vezes você tá numa reta ali e o bicho fala, oh, você está fora do curso, está fora do curso. Voltar tá pro curso, filho, tô no mesmo curso. Até nem pra sair. nem pode né? sair. Daqui a pouco, você está no curso, sacou? Mas pode tinha ficar vezes que... muito amarrado no negócio. Da é, vida. mas tinha umas vezes que eu falava, cara, tem tempo que eu não vejo a bandeira, velho. Será que eu tô no caminho certo? Onde é que tá essa bandeira? Aí ia pro mapinha, pro GPS, né, para ver se a seta tava certinho pro lado ou pro outro, que tinha um caminho traçado. Aí, porra, não tá indo. Aí daqui a pouco surgia a bandeira, sacou? coisa dava uma aliviada, eu falo, cara, daqui a pouco voltar tudo isso que eu já subi para caçar uma bandeira para virar pode ficar muito pitolado no arquivo então aí se tiver dando informação hum, não vai ter precisar 100% pois né? é não e o GPS o mapa tá aqui mas o GPS pode falhar muitas vezes por conta do teto né se está um hum. dia nublado então o GPS às vezes não pega direito a transferência de às sinal uma variação muito rápida de inclinação também né de isso aí não, não funciona muito bem aí fui subindo esse negócio e como estava falando do cara da galera do PC o cara falou, ó, ah, você tá entre os 10. Eu, o que é, né? entre os 10? Eu passei muita gente mesmo na subida lá e tal. Todo mundo. <risos> só os outros 10 que não. E tava junto a largada Quantos né? largaram no 100? Tem noção? Cara, acho que Pro 100, eu acho que foram uns 150 pessoas. Por aí, Bastante. Não sei. Aí, mas ainda tinha 70. Eu não, não sei, tem que olhar lá no, nas inscrições. Mas eu não tava muito ligado. Eu só no pra no no noção realmente de... do volume de pessoas na prova. Sim. Mas não era muita gente, o próprio Marco botou muito medo na galera e se inscreveu no, no, no Congresso Técnico. Galera, a gente tem que ter responsabilidade, né, e tal, pá. Se você acha, você pode ter se inscrito na prova errada, às vezes você não tá você preparado é por cem e tal, por 70, você achar que tá difícil demais e Porque realmente é uma responsabilidade que as pessoas têm de ter quando vai pra trilha, porque é... Envolve muita coisa. Né? Envolve perigo real. Porque você está na vida, no penhasco, você vai ter uma, uma descida, você tem que ter uma certa vivência daquilo que você vai fazer, porque você põe realmente sua vida em risco se você faz de forma açoitada, né? E achar que consegue, daqui a pouco você fica preso no meio do mato, escorrega, perde um caminho, sei lá, pode, pode acontecer. Você não tem, acha. você fica muito tempo sozinho, você corre muito tempo sozinho. E até achar alguém, o sinal de telefone às vezes não funciona muito bem, eles dão um número de emergência para você, ó, Vai aí com esse número, porque às vezes pega um 3G, que é mais fácil pega um 4G, manda mensagem para gente que a gente vai te socorrer, vai te tirar do meio do mato, e tem essa, essa situação, essa logística. Aí chegou lá no PC, né, que eu tava falando do PC do cara, e os caras pô, você tá em décimo aqui, falei, porra né, mesmo, décimo. Aí né? se brincar, aquele espírito competitivo já começa a crescer, né? né, eu tava aqui no passeio, fazendo, fazendo nada. nada, pai tal. Tá. O mindset do passeio já muda. É, é pô, mas é, eu sempre gostei de passeio fazendo força, né, que eu tava lá, mas se der mole, a gente vai, mano. Aí eu fui indo. Início eu vi já que a primeira previsão já tinha caído, porque eu cheguei no, no, no 30 km. Que era para fazer em 5 horas e meia, que era bem de boa nesse começo. Que eu até falei com a Maria: olha, a prova começa no quilômetro 57, depois do, do segundo drop bag. Porque é lá que a gente tem que ter perna para fazer força para correr, que é onde vai pegar todo mundo. Que é onde o, é a parte mais corrível, entende? Da prova, do que a parte acidental. Então era chegar bem com perna ali para pum para acelerar pegar todo mundo, você tem um bom desempenho, da mesma pessoal, nas coisas de onde fazer força. Aí a gente foi de boa, cheguei lá, porra, do inteiro, quatro horas e meia, aí no que eu tô virando lá, eu falei, porra, Andrei, você tá em oitavo, tal, não sei o quê, aí, porra, beleza, e os três, tinha uns três que eu sabia que estavam no 100, que eu fui conversando com todo mundo, passando e tal ali. Você pegava uns um 70 também no caminho, né? Tinha 70 no caminho também, só que os três que tinham passado por mim ali, recentemente, de dia, eles estavam no 100. Aí os caras pararam pra tomar água e tal, comer o um macarrão, eu falei, meu irmão, vou nessa, eu vou ficar parado Todo aqui fazendo dinheiro. Já, já deixa os caras encher a garrafinha de água, enche aqui o Gatorade, me dá o meu pão de mel e vamos. <risos> <risos> Comendo pão de mel, andando, porque, cara, onde você perde mais tempo é parado. Até andando você tá ganhando mais tempo do que parado, então Sim. não vou ficar parado. Fico parado o mínimo, vou andando aqui e vou tá seguindo o meu rumo. E legal. eu acho que eu perdi só uns seis minutos no, no primeiro drop bag. foi mesmo uma questão mesmo. De, de encher, ou até menos, eu acho que foi até menos. Encher água, tomei o um cafezinho da meia lá e segui. E um lugar bem legal. E lá, lá já era quase teto, era, já estava a 2.000, e que larga dos 400 metros no nível do mar. E chega nesse pico aí, é 2.250. Ah, ah, já, já muda, né? 2.000, é, é... Por aí, 2.230. Correu 300. nessa parte mais alta. Eu corri, sentiu a diferença do ar. Até filmei, não. Que <risos> bom. Não, cara, é que na hora que você chega lá e, como você não está com o coração a 170, 180, não está uma um oxigenação tão grande. Isso, né? não, não deu para perceber isso. Não, não deu para perceber isso. As imagens porque... por quem tá vendo por vídeo a altura. É, isso aí já. Mas ainda não tinha chegado no pico, não. Ainda tinha que subir mais. Aí, cara. Aí uh, lá tinha a galera do trekking, que aí já encontrou um pessoal que vai lá para passear no, no parque do Tatiaya. Os trilheiros mesmo. Trilheiros, fazia trilha, porque para o carro ali perto e dá para fazer uma situação legal, a galera só de 4x4. Aí começou a descer. Aí, no, e porra, descer, aí você pensa, porra, vai rápido, mas era uma descida muito técnica. E, então era no passinho tal, pá, de boa. Tanto na descida, quanto na subida, eu não estava muito preocupado em querer ir rápido. E ir rápido, nesse né? terreno nessa hora? Nessa hora, um terra, mas era muito pedra. E às vezes as poças no meio da pedra, que você tem que ir, tipo, ir separando, não é um negócio muito horrível. Exemplo, talvez para o... É, tá, talvez para Hernani, né? né? é. que já conhece isso, ele passou passando, né? em assim, cima vocês lá. Eu fui andando de boa, tranquilo, sacou? Fui, fui levando na boa. Aí o é, dava... local faz também, né? para ser Sim, mais rápido, né? Com certeza. E aí eu fui indo de boa, descendo, tranquilo, até o pessoal que tinha parado lá me passou de novo. Aí eu, não, beleza. E na hora que dava pra correr, que eu via que era seguro, bota o pace. Aí eu botava o pace no planinho e tal, fazia força tal, negócio de esquema de subida. Caminha, anda, ou oh, caminha. Caminha, corre, caminha, corre, vai, vai fazendo a forcinha onde dá pra fazer. Com, com segurança, era onde eu tava botando força. Eu não, em nenhum momento eu fiz força para me arriscar em algum lugar. Aí fui indo, aí início eu encontrei mais um cara na minha frente, isso era no quilômetro 35 ainda. Aí encontrei mais um cara, não sabia se ele tava no 70, se ele tava no 100. Trocando ideia, até o cara tava com um tênis mais baixo, até troquei ideia eu, rapidamente com ele: pô, esse tênis tá escorregando não, cara, porque tinham vários trechos ali, e principalmente nessa hora a gente começava na descida e lama, pô, que não travava então você ia meio que surfando na parada, e o cara vinha surfando, eu já era um cara mais experiente também, ele vinha descendo só escorregando ali, ele tava com o, os poles, os bastões <risos> isso eu não falei que na subida lá no começo depois do 10, dentro da, da, da trilha já, fui tirar o meu, meu bastão, tirei o bastão do, do bolso, quem disse que eu consegui abrir o bicho? tava travado, puxei, é. puxei, puxei peguei uma luvinha pano Pra puxar, o bicho tava trabalho de todo jeito, o bicho não abriu de jeito nenhum. Aí eu só guardei e até devolvi ele no, no drop bag do 30. Eu falei, ó, bota ah, esse é negócio aí que depois eu pego ele no final. Aí eu fui fazendo o resto da prova todo com, com, sem o pole. E o pole tinha me ajudado muito no, lá no, em São Bento. Hum. Mas aí não tinha como, eu tinha que fazer o, o, o trabalho sem o pole mesmo, sem, sem o bastão. Ele chegou, nem chegou a testar hum. ele na véspera não. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, que eu treinei com ele lá na última vez, lá na, na, Fercal, na Fercal, guardei. Só que eu acho que ainda tinha sujeira dentro dele lá de São, de São Bento, que eu não limpei direito. E que aí secou por dentro, porque ele dá uma entradinha na hora de sair, não saiu de jeito nenhum. Mas agora já dei jeito, taquei WD nele, limpei ele, tapu, ele tá polido, tá limpo. Ah, isso. E na próxima você vai lembrar de testar no dia antes. Sim, Ou, abrir, fechar. Tem que viagem, fazer. É, <risos> se eu tivesse aberto ele, tipo, demonstrando é. pra galera que eu fiz a filmagem do né, que eu é. levei e tudo mais. Checklistzinho é. Checklist para opa, eu tinha resolvido esse negócio antes. São várias é. coisas que a gente vai aprendendo. E né? eu acho que na corrida, né? Trazendo aqui até um paralelo com o triathlon, a gente acaba sendo um pouco mais omisso. Com a logística. É uma coisa só e tal. Eu lembro que no triatlo cara, eu fazia assim um check-up em tudo que tinha de logística em transição, até se o cadastro do tênis estava no lugar certo ali, a meia, na hora de colocar, se ela tava desembolada, né? Detalhes que na hora fazem diferença, que na corrida vezes, a gente já vai na tora já, né? É, só vai. <risos> muito mais fácil, muito mais curto. Tem muito menos coisa para você manusear e ajeitar. E aí o polizinho, o cara com polizinho descendo, né, que ajuda também na descida e tudo mais, eu sem pole Então, vamos indo. E aí esse cara depois ficou para trás também, o outro ficou para trás, e aí comecei uma prova a ficar sozinho, tipo, muito tempo sozinho mesmo. Quantos não, ele... não, aí ainda tava no 30. Estamos no 30 e então, tem pouco ainda. 30 e prova. pouco da <risos> prova, é. E aí, no 30 e pouco da prova, eu fiz um cruzamento. Que foi até a primeira vez que a galera do, do ponto de controle, para ir para direita ou para esquerda, falou: Porra, o primeiro lugar passou aqui como se tivesse começado a prova. Eu, é mesmo, cara. Porra, mas ele passou conversando? Não, não falou nada, tá vendo? Vai ver outra ah. <risos> Porque meu, eu ia todo mundo, que eu passava aí, beleza, bom dia e tal Que isso pra mim é uma distração positiva, que traz uma energia boa pra Sim. mim, sacou? Muito mais do que ficar ali naquele negócio nervoso E acho que dá mais evidência ainda essa mentalidade que você falou no começo de... É um passeio, né? É Tá curtindo Vamos curtir, falar com todo mundo, trocar ideia e aí, tal eu Sempre tá na positividade e aí foi 30, pá, e subiu pra caceta, e depois começou a descer esse monte aí. E depois que desceu esse tanto, que aí já era o 40, aí passou, o cara falou pra mim, olha, você tá no 40 e pouquinho. É, foi 40 e pouquinho, 42, 44, olha, você tá em oitavo, em sétimo, você tá em sétimo do geral e, e sétimo geral, é, Sétimo geral e quarto nos no 100km. Caralho, porra, beleza! Sétimo de véio. todas as pessoas, ele contou, né? Sétimo, você é sétimo, também, o seu sétimo, passar aqui e. Porra, eu falei, porra, show de bola, tu não pode geral. É, porra, vamos nessa, meu irmão, continua. Olha, olha o espírito tá florando mais, Ai, lá, a porque competitividade. Não. Vai, vamos, vai dar mole. Esse cara não quer, eu quero, velho. Aí fui indo. Aí tem um mais um Deus me livre, né? Lá em São Bento também parece que essas toda prova que tem algum lugar que é Deus me livre, né? Aí essa aí também tinha. Um subidão. Um subidão assim, cara. É a que dá 40 e poucos por cento, provavelmente? Cara, não é essa. Essa não foi a mais íngreme. Né? Acho que essa é do 40, não dá nem pra ver no mapa aqui direito. Uhum. Que é um pontinho que é uma parede cabulosa. Mas aqui também é uma parede cabulosa. Uhum. É, que aí eu tô lá embaixo no pé, assim, do, da, lá embaixo não, né, porque já tinha subido um monte, aí chegou numa reta assim, que aí pega pra subir lá pra cima. Aí eu olhei lá pra cima, e foi engraçado que eu tava com a câmera filmando no ambiente e tal. Aí eu vi de um pontinho lá em cima, eu olha lá, meu irmão, é o cara, velho. Será que é o terceiro lugar ou será que é o sexto lugar, né? Eu, o cara que tá no 70 o ou 100, se é o, né? o 100, né? Aí eu, pô, vou buscar ele, meu irmão, agora já tá no campo de visão, agora já tem uma mira pra ir, velho que cara, demorou para subir aquele negócio. Viu? Que aí foi perninho. aí né? sem o, o, o bastão para ajudar, foi uma carga maior. Né? Mais esperado, mas cheguei inteiro lá em cima também. Tipo, só meio cansado aí que eu vi que a perna estava boa, estava forte. aí já vi um planinho, meti o trote e seguia. Só que aí nesse momento, a gente saiu do Parque Nacional de Tatear e a gente começou a entrar nas áreas particulares. que aí a gente volta para as fazendas. E o que, que tem na fazenda? Tem pastas só que a Grande Maria lá não tinha muito muito boi vaca não era realmente pecuária Esses assim os terrenos estavam mais limpos os terrenos eram mais para cavalgada então tinha mais era cavalo no, no percurso e os caminhos de cavalo né que acabava que ficavam os caminhos finos sim, sim, e muito altos é e ficava só o single trackzinho só que aí começamos a encontrar nesses períodos é, nesses caminhos é muito mais lama, mesmo, né? Que ficava mais pisoteio e tinha chovido muito a semana inteira lá. Então o problema da lama começou a aparecer mais agora para frente mesmo. Ficou... Na prova mesmo, não teve chuva, né? Durante a prova, nesse começo, não choveu no final ali lá pro quilômetro 80, 90 mesmo, que, que, que choveu, uhum. aí cara. Cheguei, subi isso daí, comecei a encontrar os cavalos, encontrar o pessoal, mas nada do cara, o cara mesmo abriu, porque ele chegou lá em cima também, olhou pra baixo e falou, não vou deixar esse cara pegar, né? Aí chegou num lugar que era um, um plano mais aberto, que era cheio de pedra, bem legal, bonito, que aí mais uma vez eu tava com a câmera na mão e acabei pegando o cara que eu tava filmando, eu beijando, o cara ali, meu irmão, vou te pegar, meu irmão, vou te pegar, <risos> cara, o no colo pra trás, ele aí... É rasgou de novo, ah, e dessa vez eu tava mais próximo dele do que eu, ah, na ah, subida Aí o eu, caraca, eu... eu até encontrei com ele no, no final Pois ele falou, meu irmão, pensei que tu fosse me pegar, véio, que tu fosse chegar em mim E era do 100 mesmo? E era do 100 Aí ele começou acelerando a descida, só que chegou a descida, né? Começou a descer Aí já era no plano de 40 e tanto, quase nos 50 50 e tanto. Aí ela decidiu assim, eu fui de boa, Falei, não, vamos preservar o quadríceps aqui nessa descida, não tô com pressa de pegar o cara também, ainda falta mais 50 aqui 40 quilômetros aqui. Não vamos... da prova pra fazer isso aí. É, aí, pô, eu tô competindo, mas não tanto, vamos ver como é que vai ser esse negócio, né, vamos chegar. Aí vai descendo, vai descendo, aí... O drop bag, na minha cabeça, ele estava no quilômetro 54, mas ele era no 57, 58. Minha água já estava calculando errado. Eu falei, puta, onde é que está esse drop bag? Não está funcionando. Cadê o bicho era para ter chegado? Aí fui indo mais à frente, aí, próximo ele já dos 60 no meu relógio, que eu fui encontrar o drop bag. Mas antes de descer, era bem no alto do, do, da montanha. Tinha uma descida muito íngreme só que aí já era no asfalto, que já era uma, uma região de casa da fazenda do cara. Beleza. que o cara mandou asfaltar mandou botar o cimento lá quebradinho porque ela subir muito íngreme pro carro o cara poder subir de carro aí eu vim descendo gastando meu tênis <risos> e nisso antes de descer eu vi o cara passando no ponto na casa lá embaixo eu pô deixa eu ver quanto tempo ele tá na minha frente na minha cabeça era o cara né Aí eu passou e seis minutos. Eu cheguei no drop pô, o cara tá aí e tal. Não sei o que, pô, subiu pra fazer massagem. Eu cheguei lá, pô, aí, galera, vou fazer massagem, pô, tem uma massagenzinha no amor aí, vamos. Eu, não, esse ponto tinha uma massagem. Eu, tinha massagem lá. Eu falei, pô, vou dar uma soltada no quadril, você tá relaxar, e vamos continuar. Aí cheguei lá, pô, o cara tá fazendo massagem, isso eu enchei nas garrafas, meu irmão. Não desistiu da massagem. O cara vai fazer massagem o quê? Eu tenho massagem no final, velho. Me dá água aqui, enche aqui, deixa o cara fazendo massagem, eu vou ganhar tempo nas costas dele, velho. Vambora, brother. Porra, tá louco ficar lá perdendo tempo agora, já é valendo a prova, né, amigo? Aí isso Aí saí no de 60, e isso eu vi, o cara falou, eu falei, pô, meu GPS tá dando problema, então, eu tô dois quilômetros à frente do que o cara falou que Que tava. Aí eu comecei a desconfiar do GPS que tá dando erro, dando falha por conta do teto Já estava de nublado Aí o caralho que me eu comecei a perguntar para todo mundo Quanto quilômetro faltava pro próximo ponto para regular a hidratação e tudo mais Aí fui levando, e aí agora já era a parte mais horrível Aí eu comecei a implementar um, um passozinho, já comecei a gravar menos Não tava mais puxando também, né? tava cansado, então a energia mental já tava diminuindo Tinha que focar um pouco mais Aí nisso a gente passou por Maringá, Maringá de Minas, um lugarzinho assim bem bonitinho, cara, legal, a cidadezinha, a galera dando uma força, cruzei o rio ali, pulando pra lá, o rio Maromba, né? Aí a gente passou, a gente, eu e a minha cabeça, né? Passou ali, aí correndo, botando ritmo pra ver se encontrava o cara, e eu, na minha cabeça eu tava abrindo do cara que tava parado, e não buscando o cara que tava à frente. Eu tava só querendo abrir do cara atrás, né? Vamos manter o ritmo, o cara vai perder mais uns 5 minutos lá, eu já abro os 5 minutos dele. Aí, cheguei lá para subir pra uma curva onde dividia os 70 do, do 100. 70 já ia voltando meio que pra, pra chegada, né? E o 100 ainda tinha que dar um contorno maior. Quero então, eu não subir, não. cheguei lá na curva e perguntei pra mulher, pô, o último que subiu aqui pro 100, tem quanto tempo? Ela, ah, tem 10 minutos. Aí, eu, pô, o segundo lugar tá 10 minutos. Vamos buscar o do segundo lugar? Por que não? Né? Estamos aqui fazendo nada. Vamos calcular isso aí para buscar lá para frente, ao invés de ficar olhando para trás. Porque para trás eu não consigo perguntar para ninguém quanto o cara atrás de mim tá Então, vamos tentar buscar o da frente. Sim. Que é mais uma chance de assegurar uma vaga no, no pódio. Aí fui tocando, fui indo nesse processo todo, caçando o cara e cheguei em mais um ponto de controle. Aí já era no quilômetro 60 e... 8 Aí o cara falou: Olha, o cara passou aí, tem uns 11 minutos, mas o primeiro lugar já passou aqui, já, já deve ter tem chegado. Um dia, né? <risos> já deve ter chegado, porque tem muito tempo que o cara passou aqui. não, beleza, tranquilo. É porque você fez quase 16, o, o segundo fez em 15 e pouco, né? Você for lá prova. O segundo lugar fez em 14:14:30 14, é, mais pra 15, né? 14, a diferença 14, do primeiro que fez 11 e pouco foi muito grande, né? É. Não. O, o, entre o segundo e você, bom. que foi o quinto, foi tudo muito próximo, né, no geral. Sim. Não, pra uma prova de 100km, né? É. Mais um não, nível similar é. ali, né? É. Ele foi fora da curva, na prova. Isso. Que aí o. o cheguei lá, eu já tava meio naquela, brocou e tal. Não, vamos nessa, vamos ficar Passar, aqui já. Cansado, a energia já tinha dado uma baixada, né? Então Mas o mar... corpo, no geral, como tava nos Sem cãibras, tá, sem é, dores. Tornozelo zerado. Tornozelo, a que, sabe, ver O podcast da não prova, que rolou, né? É, eu torci <risos> o tornozelo, era é uma preocupação, mas estava inteiro, 100%. Ah, inclusive, no quilômetro 26, eu parei para arrancar fora o, o esparadrapo, né? Porque a botinha eu, que você fez. A botinha, porque começou a prender muito meu pé, como se fosse um cadastro, quando a gente aperta tá muito Pressionar demais. De eu não, eu não vou conseguir nem andar depois com esse negócio, então deixa eu arrancar logo, já vai me dar um prejuízo. Esse esparadrapo aqui. Fez falta, eu aí eu tirei, arranquei fora, foi até gostoso. Porque as pedras iam massageando meu pé, sabe quando tá precisando assim? Vai massageando, porra, aliviou, acho que foi até. Isso porque eu não senti nada depois. Tá bom? Mas eu tive que tomar por conta desse momento. Eu falei, pô, deixa eu tomar um, um adview aqui. Foi o único adview que eu tomei na prova. Foi em torno do quilômetro 40. 40, é, foi no 37. Meu pé tava doendo por conta disso. eu tomei e não tomei mais nada eu achei até surpreendente não, não senti necessidade de dor, assim, qualquer coisa e não tive câimbra cara, aí fui tocando, aí vi um cara da organização da prova já achando que eu tava em terceiro pô, tá de boa, terceirão e tal aí o cara, ô, oh, o cara tá dois km na sua frente O eu tava naquele esquema, me show e tal aí, eu aí ah, você é o quarto sou o quarto, pô, pensei que era o terceiro não, você é o quarto e o cara tá dois km na tua frente Falei, ah, vamos nessa. Aí, fora que deu até aquela motivada, porra, dois quilômetros. quebrou né, um réu no. É. é. Aí você vê como é funciona a mente, né, cara? E como a gente pode trabalhar nossa mente pra ficar sempre na positividade, isso, isso é na destruição. Falei, né? vamos, vai dar. Aí, meu irmão, já voltei a correr de novo. Só que aí, no que eu voltei a correr, que era numa parte que dava pra correr, que tava sem forçar o negócio, porra, aí vem a merda de um cachorro no meu calcanhar era me morrer, né? Porque começou a vir pra cidade, aí tem vários cachorrinhos ali bem. no movimento. Aí o cachorro veio. Tive que parar, gritar com ele para ele não ouvir. Ah, fiquei lá naquela briga de grito com o gajo. Não tinha nem o, o pônei para fazer estar de é um cara. A pedra, né? Né? É. Aí a dona dele gritou, ele chamou ele, aquela adrenalina passou. Acho que roubou toda a minha energia. tá com isso, tipo, Aí seguimos, continuei indo ali até o um quilômetro que aí era o outro dropback, eu já tava naquela conta, pô, será que eu vou parar pra tirar, pra trocar de roupa, eu não troco de roupa, que é que o tênis, é a roupa, o tênis né? tá de boa, a meia tá de boa, tá aqui tá meio sujo, mas não tá incomodando muito, tá tranquilo, aí vem as paradas meio loucas na cabeça, não, só falta 25km, 25 25km é chão pra caralho, velho, é muita coisa, é um quarto da prova, só falta 25, É como assim, velho, o cara tá ali E eu fazendo várias contas ao longo da prova, né Porque Minhas contas nunca batem, né eu, Não, se eu terminar em tanto, se eu fizer tanto, se eu dobrar, dá quanto Vai dar pra fazer em 15 horas, Pô, 15 horas é um tempo bom e tal, e pá Só manter aqui esse ritmozinho, dá pra dobrar esse tempo Tem só mais uma subida aqui Que era essa última grande subida na, na base lá no Do Pavão, né, o Morro do Pavão Aí eu, porra, não dá, velho É a última subida Bom, aí fui subir e tá, tal. O cara aí, cheguei no dropback, né? Aí eu, eu ia não, o cara tá 11 minutos, 12 minutos da frente. Pô, o cara não tá diminuindo o ritmo, tá na tá mesma distância. Barato. Vamos lá, agora já tô mais preocupado com o cara de trás do que do cara da frente. Vamos subindo. Aí nisso, teve muito do, do bom é casaco, tira casaco, né? Que eu levei o meu meu anorá, que é o casaco impermeável que eu larguei com ele, aí depois começou a esquentar eu já tirei ele, olhei bem levinho e ficava dobrando e tirando, né? mochila mochila, bota a mochila, bota o casaco, tira o casaco porque vinha lá no alto da montanha porra, tava nubladão, chuva tal fecha e você começa a caminhar muito aí o corpo também perde a produção de calor então você fica menos quente então você começa a esfriar, então quando não ficar isso eu fiquei muito de põe casaco, tira o casaco aí nessa subida também, vai, vem chuva Aí bota o casaco, porque tava subindo, andando e tal, frequência alta, mas começa a ficar mais frio E o pior é que começa o barulho do rio, né? Aí fica... Aí lá vem chuva, pega o casaco, mas era só o barulho do rio, não era chuva, bater em outro lugar, era cachoeira <risos> Aí vai, aí fui subindo, cara, aí o, o último, quando chegou lá no pico do negócio, aí tinha uma quebradinha Aí tinha um PC lá, um ponto de controle, só botei mais água Aí o cara, daqui pra lá faltam quantos quilômetros? O cara, ó, faltam 12 Porra, 12 quilômetros só, eu tenho certeza no meu relógio faltava muito mais. Se for a mesma assim, distância de 42, é 12, só que não era o mesmo que eu. Aí eu, porra, beleza, 12 tá fácil, Eu até gravei, foi a última cachoeira que, que eu peguei, foi o primeiro rio que eu, eu cruzei, tinha uma cachoeirinha muito bonita aqui da direita, a gente cruzava, tinha que passar por cima das pedras. O, é isso aí mesmo. É. Aí tinha que passar então. Tá vendo no vídeo tá aí. Logo, logo depois dessa subida, depois aí, de a cruzar o rio do outro lado dessa corda, meu irmão. É a, foi a maior pirâmide que eu peguei né? Que era na subida que era uma parede assim que você que ir segurando meio que no mapa paredão Paredão Eu falei, meu irmão, onde é que esse troço estava no mapa? <risos> Dá nem pra ver, né? Dá nem pra ver que é tão curtinho E um o buraco que descia de um lado e descia do outro Ao longo do mapa do assim, 100. você não enxerga essa, essa pequena... E aí, que? Era praticamente uma escalada ou como é que era o negócio pra subir? Cara, era praticamente uma escalada Tinha corda de apoio? Não, não tinha corda de apoio, mas tinha ah. as arvorezinhas raízes e tudo mais Você, você vai subindo assim não chegava a ter um, um ângulo de 70 graus, era uns 40 graus mesmo esse negócio Mais virado assim uhum. Aí subiu, cheguei lá em cima, cara, aí começa a descer mais de boa numa graminha Só que aí já começou a chover, tava tranquilo, já era cinco e meia da tarde, cinco Ficou cinco e meia da tarde, então o sol já tava se pondo, tava muito nublado. Aí eu, porra, naquela, tipo, vamos só levar o carro os boxes, né Tá tranquilo aqui, o cara não apareceu mesmo, o cara não tá por aqui botando pódio mesmo então pô, se eu cair do geral vou ainda ter a, a, a, a categoria, categoria vou levar um, um souvenir para casa dessa experiência acho que vai ser legal e se o cara me passar também eu, eu posso ir controlando o ritmo com ele na minha frente então vamos de boa e se ele me passar ele merece também então já deu aquele brocochada né se o cara já deu mais de sete passeios total de novo é. <risos> concluiu o passeio concluiu o passeio exatamente <risos> aí fui descendo e sem botar uma velocidade, eu eu poderia botar uma velocidade, porque eu ainda tinha perna. Só que eu não estava mais na vontade. E quando batia assim, esse negócio, porra, tô meio sem vontade, eu, puto o carboidrato, eu não tô controlando o carboidrato. Aí botava um gelzinho, às vezes ia uma dupla de gel para dentro. E aí dava um ânimo novo e continuava. Só que aí também chegou um momento que não dava mais para correr, porque escureceu e começou a chover. Certo. E Sim, neblina, não. sacou? Não, não. A Red Lamp, meu irmão. Pum, ficava um branco aqui na frente, não enxergava porra nenhuma hum. na frente. Eu até cheguei a tirar ela da cabeça, botar só no chão pra mirar no pé. Aí eu fui andando, né? já tava de boa. Fui andando. Ali tava descendo até chegar no, no PC. Aí eu chego, cara, meu irmão, falta quanto pra, pra chegar Falta só 4 km. Eu botei a mão no bolso assim, ué, tinha meio litro de água, 4 km. Ah, não vou nem parar pra pegar água, velho. Vamos nessa. 4 km, meia hora, eu vou chegar, porra, fazendo fazer um tempão, velho. Não sei o que. Vamos nessa, que eu já não tava confiando no meu GPS empurra porra nenhuma Aí o cara, quatro anos, eu vi meu cara, é porra desculpa, quatro anos que não chega, velho Aí fui indo, indo, fazendo uma forcinha e tal Agora ele falou quatro, tinha quanto um no teu relógio? No meu relógio? Ia, tinha 80 e, oitenta e sete, ia dar 93 nas contas dele Ah, bem bem Aí feliz. eu, porra, sei lá, deu um pau no GPS, foi pra baixo, agora mudou que tava pra cima, vamos Aí eu deixei acelerar. Aí eu acelerei, botei o ritmozinho, né? Porra, agora não garantiu a vaga, tá, o lugar onde eu tô meu né, irmão. Só que não era isso. Aí chegou, quebra no asfalto. Aí vai pro centro de Visconde. Só que se chega pro centro de Visconde, quem tá no 70 já conclui a tá direita. Quem tá no 100 ainda dá mais uma volta para ir para trás. Aí eu cheguei lá, o cara, ó, oh, 100, vai para cá. Eu, beleza. Era quatro para chegar nesse lugar, na cidade. Eu era quatro <risos> para chegar nesse lugar, na cidade. Eu lembro das histórias dos. Desses staffs lá naquela prova que a gente foi em Santo Catarina lá do Kiko. Montanduro. É, né? sempre era assim: dava pra conferir nenhum, né? Você tá lugar, Você tá falta quanto tempo? Cara, aí já foi um negócio que começou a minha positividade, começou a, ver a negatividade. Computo, né, com a aí você é. começa a ficar, porra, merda, desses caras vão falar com o organizador. Então, não tem culpa, o organizador não tem culpa, cara. Foi eu que não segui o negócio, porra, caiu. O cara entregou onde é que tá distância, a distância, qualquer tá parado, assim, o GPS azar. Mas aí você começa a ficar na energia ruim. Mas esses pontos ah, até pra organização não ficar a mercê, assim, do cara ficar dando informação nada, ah, seria interessante ter um papelzinho lá. Com certeza. Melhoria, né? Tantos quilômetros para dar o ponto. Bom, pra então, chegar, para ter essas informações, mas... Bom, Uma melhoriazinha. Se quiser, né? Uhum. Cara, aí fui indo, aí muito de asfalto, cara, onde é que vira o 100 aqui? Ih, minha mãe ainda tá longe, porque ele tava naquela dos 4 quilômetros. Eu falei, irmão, cara, cadê essa púrbica que não chega? E aí... Foi, foi descendo, a ah, falta três. Aí faltava três quilômetros de novo, falando, mas faltava três quilômetros pra chegar no Rio Maromba, que tinha que atravessar o Rio Maromba. Moleque, aí era sete horas da noite, sete e meia da noite, eu ia atravessar com o Rio no, na cintura, sacou? Já tinha, tinha esse rolê no final da prova. Já tinha esse rolê no final da prova. Aí tinha a cordinha lá meio bomba que você ia atravessando o Rio com uma correnteza forte, que choveu pra caralho. Certo. Não, nem te conto, que a galera mais tarde teve tromba d'água lá Isso que eu perguntar agora, e ó, o risco de uma tromba d'água nessa brincadeira? Teve tromba d'água que a galera segurou, para aí, minha mão Meu moleque, passa Espera ninguém. passar, eles fizeram um caminho alternativo para completar a prova, a galera mais tarde O ah. pra... Amadeu pegou isso aí? Não, não pegou a tromba d'água não, passou antes Aí tá, aí eu atravessei o rio, aí eu dei uma olhadinha para trás e vi uma lâmpada, uma lanterna só que não eu pensei sei. que era a lanterna o cara do outro lado da rua Nem fiz a conexão com porra nenhuma Porra, de uma porra numa, numa subidão Logo depois ali, eu falei Cara, uns 90 quilômetros e tanto Tem um negócio <risos> desse, tem que passar o rio Cadê essa chegada, não é possível Aí sobe, subi e tal Aí decidi. só no trotezinho, né? Pai, ah, era descida que dava pra ir rápido fui, Porra, de noite, tirava um fio bem suave Aí daqui a pouco minha bateria, puff, do, do Redlander Caiu. Putz. Aí eu, porra, não, beleza, vamos trocar, pegar a reserva que tá na mochila que tá carregada. Aí eu tirei ela, eu peguei a mochila, virei, né? Abri e tal. Tô lá, aí toda a cação cali, a parado Na hora que eu olho pra trás, tem uma cabecinha vindo na luz. Eu, eu, caralho, fudeu, velho. Fecha, não, é não velho, fecha a mochila, velho. <risos> tava parado não, nesse momento. Tava parado. Que aí eu, o pior problema seria vim dois, né? aí eu já saía também do pódio do geral. Do, do geral. Aí o caralho fudeu. Aí puxa a mochila, fecha, nem troquei a lâmpada, não da... encontrei a outra lâmpada, fechei, meu irmão, tem que ir caçando esse cara no pé dele pra onde ele vai, eu vou. Só que minha lâmpada tava muito fraca, não tava enxergando mais o chão, então de lâmpada. tinha que devagar e tal. Tinha perna pra cair junto com o cara, pra mim, meu irmão, no último tinha 50 anos, ele no sprint. Tinha Hã? bateria de celular, pensando na lanterna dele na hora? Ou... Porra, tava nas costas o celular, nem peguei esse celular, não. Eu ia ter que caçar ele, mesmo jeito que ia caçar a lâmpada que estava atrás, ia ter que caçar o celular na mochila atrás. Cara, o maluco foi, eu ainda consegui acompanhar ele ali uns, pô, uns dois, três minutos. Só que ele foi abrindo porque ele estava com a vista clara na frente dele, tava só com a vista escura. Eu, né? Aí chegou no final ainda, eu ainda me perdi, fui para um lado de uma cachoeira, quase que eu subi uma cachoeira que tinha um presépio lá, sei lá, tinha lá. presépio, né? não, mas negócio de igreja lá. Eu, caralho, onde é que é o caminho? Onde é que é o caminho? Me perdi mesmo, porque. Aí nessa parte da cidade, a galera, sei lá, o que o cara falou, já tinha arrancado muitas vezes as bandeirinhas, então estava cada vez mais difícil de botar. Aí era só um pauzinho com o negócio refletivo. E como estava chovendo, chuva chubisquim, e minha lâmpada estava fraca, ela refletia menos nessas luzes. Então eu perdi o caminho ali. Aí, no final acabei perdendo, eu falei, ah, entendeu? eu vou olhar para trás, o retrovisor aqui, para ver se não vem uma outra luz. Aí dessa vez eu vou dar uma banda no cara aí, mas né? Deixar o cara passar. Opa, desculpa aí, cara. Dá sala por <risos> aí. Pois é. Aí foi, cara. Aí chegou lá no finalzinho, deu pra chegar inteiro, tranquilão, amarradão. É, aí cruzei a chegada lá. Tava já bem no finalzinho, foi nos últimos dois quilômetros que o cara me passou. Uf, foi no. Fingi dos ovos já. Né? É, e o cara passou bem, ele passou forte, sabor. Tá passou inteiro. Bem forte. Tava tá inteiro. Mas se tivesse. Porra, é, mas falando, eu já tô até olhando a outra para pra eu comprar, pra, pra OTMB Porque a OTMB ainda vai ser mais pancada, que larga 10 horas da noite, 6 horas da manhã Então precisa de uma, que segurasse mais a onda minha né, até as três vagabundos que ainda não tem peça é, são, mais, são coisas leves também, né? É, relativamente leve, mas de boa Aí ele cruzou, eu cheguei, tipo, dois minutos atrás dele Quase no aí... visual, só não teve visual ah, porque era de noite visual, é. <risos> Foi bem isso aí, foi, cara, fiquei muito feliz por ter concluído, né, a prova. Fiquei meio chateado por conta dessas coisas, como que a mente manda, né. Só não, queria... não esperava nem pode. Tá não aí. queria nem pode queria embuazer e embuazer pessoas. Perdeu uma posição, anos. fechou <risos> em 15,59. Tava puto porque deixou passar é, por a circunstância também, né? Foi um ah, detalhe, né? É, é, porque, mas aí foi continuo. tudo bom que eu não machuquei, cara. Foi o principal, consegui fazer essa prova e dar uma nova base. Sim. Eu, o Hernani, que é o cara a foda da, do, do, do Trail Run, fazendo a prova e eu na mesma prova, porque eu vejo quanto tempo eu fiquei atrás dele. Você então, em outras né? provas já tem uma referência para saber se eu tô melhorando, o quanto que eu tô melhorando. Porque se você vai com uma prova onde só tem gente, digamos, fraca, aí se é o campeão você não tem referência nenhuma, sacou? Mas como ele tá na prova, como a gente falou, o segundo lugar ficou em duas horas atrás dele, sacou? Pô, eu fiquei quatro horas e tanto atrás dele. Ah, não tinha gente boa, não tinha gente? Talvez. Porra, só que em Brasília mesmo tem muita gente melhor do que eu no, no trail run, mas não tava lá. No Brasil fora também tem outros tantos que não estavam lá. não foi, eu fui. Levei, troféu de cinco tipo lá. Minha lembrancinha tá aí, meu souvenir é, tá aí. Tá que ele representa muito vez. mais do que eu sou alguma coisa, ele representa mais do que eu vivi. A experiência e pra um mim, dia. a minha experiência, sacou? Do dia, de como foi o que eu posso construir, aqui ainda dá pra ir. Porque eu não sei se você lembra. No podcast, o eu... Principalmente quando eu tava lá machucado. E né? Eu tava me questionando se o trail run era pra mim, sacou? Do ano e pra outra, né? Pra por outra. conta dessa minha limitação no meu tornozelo. Se, se eu vou conseguir fazer prova, se eu vou conseguir ter desempenho. Se meu tornozelo vai deixar na mão. E acaba que esse souvenir é muito mais aprovado. isso que, porra, dá. Só tomar os devidos cuidados e contar com a sorte sempre. Uhum. Querendo ou não, tem um monte de componente de sorte para dar as coisas. Sim. E agradecer, sempre agradecer. Isso. Só agradeço a Sim, isso é algo que a gente leva para qualquer situação, né? Porque a gente está falando de, mesmo não tá falando de ultra trail, de um iniciante <risos> na corrida vai passar por perrengues num treino que vai dar vontade de desistir, né? Eu não consigo correr direito e tal, cara. Cada dia, cada treino, cada prova que você fizer vai ser uma experiência e vai ter um perrengue, né? Sim, você tem alguma pode... coisa para aprender, tem alguma Sim. coisa para ensinar. Nem que seja um, um, uma força mental para você persistir, porque é a sua mentalidade. Né, que vai te dar essa consistência, essa garra para você continuar, para você persistir. E conseguir coisas maiores, se é que você quer coisas maiores. Porque eu não vou ficar aqui falando pro pessoal o que, que cada um tem que querer. Você tem que descobrir o que que você quer e ir atrás. E a partir disso criar ferramentas para você construir a sua vitória, Sim. a sua própria... E, a, um e nós, como corredores amadores, temos muito mais a ganhar com o processo do que com o resultado em si, né? De uma prova, de uma... algo que vocês podem fazer, né? Isso. Tem que... É muito legal. Por exemplo, o Renan, que era um... um moleque totalmente recreativo, no rolê, de boa tal. Foi lá, fez os 21, ficou perto do pódio, foi mordido pelo mosquitinho da competição, de falar, porra, podia levar um souvenir para mim, né? Um troféu. Época, eu vim mais forte. Na uhum. próxima eu vim mais forte. Vou treinar mais. O que que, o que que traz essa vontade de treinar mais? Uma maior dedicação à, à prática. À, à, isso vai te trazer uma maior saúde. Uma maior dedicação à sua alimentação. Uma maior dedicação ao seu sono. Tudo isso para essa desculpa, essa ilusão de um levar resultado é um resultado melhor. Sacou? E é um bônus. E no é um bônus. Contas, você não, não ganha final... nada com aquilo. Né? Exato. É o processo todo que é o, o legal. Isso que é que a gente tem que trazer. E são, utilizando essas ferramentas, é criar essas pequenas ilusões... Pô, você acha que agora eu já não penso em alguma coisa do TMB? Eu sei que lá no UTMB vão estar os melhores do, do Brasil, sacou? Fazendo esses 110 aí. E fora a galera bom. da gringa que vai estar. E lá eu vou realmente me balizar para ver em que nível que eu tô comparativamente com os outros. E você acha que eu não quero fazer o melhor? Sim. E, sa e saindo, saindo de lá também que você vai aprender o que aconteceu lá para ir para o próximo nível. Sim, depois, ir para o um né? próximo nível, que aí eu vou melhorando porque eu quero ser melhor. E dentro dessa minha busca por ser melhor, tem os processos a serem realizados. Que ferramentas eu posso utilizar, o que, que eu tenho que ajustar, para onde que eu vou. Porque a ideia de ir para o TMB pode ser só o, o diamantezinho, né? Porque o TMB virou uma marca tipo Iron Para você ir para o TMB Mont Blanc, ou lá no, no Chamonix, uhum. né? Pra, lá na montanha, você tem que fazer essa prova. Então, você faz essa prova para poder concorrer a um sorteio para ir. Diferentemente do Aeroman, que no Aeroman às vezes, tem que é, ter um. Você um, um, tem que ganhar a vaga, ficando na frente das outras pessoas. No, no TMB, é às vezes você pode ir para o sorteio, mas você tem que ter essas stones, que são as pedras né do TMB. Então, só de eu completar, eu posso participar. Mas eu não quero só completar, eu quero ver se eu conseguir evoluir, se eu estou entendendo de True Run, se o treinamento de True Run está funcionando, sacou? se o que eu posso, o que eu posso passar para os meus alunos, o que eu posso aplicar no treinamento, que para mim é tudo um aprendizado também, de encaixar e encaixar. Como eu te falei no começo, eu treinei, basicamente um volume muito pequeno para se treinar, uns 100 quilômetros. Cara, foram 16 horas em pé, em movimento, querendo ou não. O meu treino foi suficiente para isso. Eu não precisei perder mais horas de treino fazendo outras coisas, eu pude fazer outras coisas na minha vida que não estar correndo. Porque para a minha cabeça também, a corrida é uma ferramenta e não um fim. Hum. É, a vida tem muito mais coisa que a gente tem que aproveitar. Então, a gente, utilizando a corrida de maneira eficiente, você consegue bons resultados e ainda consegue aproveitar outras coisas na sua vida. Sim, esse é o, é o grande barato para a gente que vive como amadores, né? Que é o, Exatamente. Os Alguma lição final, recado final aí sobre essa prova? Para quem tem interesse no trail também, ou se desafiar além do que tem se desafiado hoje, atualmente, na sua vida? Pô, cara, uma lição é se planeje melhor. Confira o bastão. Confira o bastão. Uma <risos> direito como você pensou em fazer, bota um alarme. Né? Isso aí eu, eu tenho que rever. É porque no é, treino você acaba tendo muita distração na sua mente também. Né? E sim, as coisas. Né? o tempo voa, o tempo vai. Às, às vezes na rua a gente tem as referências, tem as plaquinhas é, que vai ser referindo. Mas eu sete, ter, né? ter posto uma referência no relógio a hora de comer. Pá, para e come não importa nem para tá fazer conta de comida no meio do caminho então é ser mais disciplinado nisso para ter um, um uma estrutura melhor para o treino fica esse aprendizado para eu conseguir realizar isso o que eu posso passar para o pessoal é só o continuar indo não desista velho, porque você pode ter experiências melhores né imagina se eu tivesse desistido lá em São Bento e não ir para tutã e falar porra isso não é para mim vou desistir da eu teria deixado de viver esse dia maravilhoso e não digo que o dia foi maravilhoso por conta do troféu, porque a experiência foi muito valorosa foi, essa coisa. O processo foi bom, né? O processo tá lá na mata, tá vendo o visual que eu vi, viver o que vivi, sentir o que eu senti. Isso foi muito importante. isso só aconteceu porque eu não existia, eu não larguei. Eu tive um problema, encontrei ferramentas para passar por cima desse problema e seguir. E talvez eu não tivesse tido sucesso de completar isso. Mas eu teria que continuar seguindo no processo para aprender, para poder viver o que eu vivi. Porque a vida é isso, né? Eu quero ter experiência, eu quero viver coisa eu quero acumular experiências esportivas, ter uma memória de olhar para trás e falar, caraca, eu consegui. Que é aquela brincadeira de que só tem duas pessoas no, na vida que você tem que, você deve alguma coisa. Prestar contas. Prestar contas. Que é você de 8 anos e você de 80 anos. É você de oito anos, o que que você queria ser, né? Se você conseguiu realizar aquela coisa dos 80 anos, o que você fez. Então, quais foram os sonhos realizados ali no meio do caminho, se você conseguiu realmente fazer isso? É de você dar orgulho para essa criancinha de falar pro velho, caralho, esse velho é foda, hein? E pro Sim. velhinho, falando, olhando para baixo, falando, irmão, fiz muita coisa. Isso é só a gente realizando, só fazendo. Vivendo as experiências. Vivendo. Experiência de tudo. É, porque eu não sei a hora que eu, eu já... Eu repito isso, eu não sei quando que eu vou morrer, eu posso morrer amanhã, depois isso eu posso morrer depois dos negócios. E eu posso morrer aqui com 120 anos, mas eu não sei quando que é. Então, enquanto eu puder, eu vou fazer. Sim, não é... A gente cuida da saúde o cuida da mente, não é para ter mais... Tempo de vida, mas ter, ter mais vida enquanto a gente está aqui, né? Esse é o grande barato. do se cuidar de estar é tá com o corpo funcionando bem, a mente funcionando bem. ter as né? possibilidades agora enquanto de poder viver aqui. Agora, e se viver assim. muito, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Dá essa mais é assim, trabalho né? viver muito doente, inclusive, né? Porque ter chance também de viver uma vida de doença e viver muito, né? Ainda tem essa possibilidade, Sim, é porque né? Porque acaba que você fica preso. Né? Você está sujeito a isso. Aí é uhum. que entra é o negócio da sorte. Eu não sei se eu posso ter uma AVC. Ah, segundo a ciência, eu posso ter um, um, um menor risco de AVC. Beleza, mas isso não impede que eu tenha é, é, uma é AVC certo, né? que me impossibilite alguma coisa, de que eu tenha um, um, uma morte súbita. Eu uhum. posso ter tudo isso, então. Enquanto, enquanto eu não tenho, cara, vamos fazer essas paradas. Pô, foi fantástico. Mas... Viver isso, sacou? Foi fantástico. É. não adianta eu ficar falando que foi fantástico, maravilhoso. Você tem que ir lá experimentar uhum. se é isso mesmo, se você acha que é. Porque pra mim foi. Eu quero uhum. viver outra experiência que seja, assim, fantástica. Eu tenho muita coisa. É pro TMB no Mont Blanc. Eu vou voltar pro triatlo depois. Eu vou ser campeão mundial da de Ironman depois, no de grupo, Mas eu tenho que treinar. quero fazer um monte de coisa no meio do caminho. Eu quero viver experiências ao longo desse caminho. Quando eu estiver aqui, a vida pode ser longa nesse sentido. Dá muitas oportunidades né, de experiências. Sim, e me motiva a levantar da cama. Show. Show de bola, cara. Bom demais, assim, nós encerramos mais um episódio. Obrigado, Andrei, por Valeu, contar tira. toda essa história pra gente, que foi muito enriquecedora. Parabéns de novo pelo resultado, cara. Fantástico. acho que, como eu falei, essas provas têm tua cara. Acho que nem vai pro não fica aí, cara. Você vai conquistar muita coisa nesses. Oh, mas eu gosto do, do, do, do daquela... Trailer. Como é que o Bruno fala? do a gincana. A gincana. Né? gincana triato, <risos> a gincana A gincana é. Faz as da... corridas de aventura. A gincana também lá que o, não, mas... que o, o Guilherme Paulo faz, né? É, mas ali tem rapel, velho. Ali é um negócio muito louco. É mais gincana aí, ainda o um, negócio. Ali é né? um desprendimento gigante, mas quem sabe. Posso... É mais uma experiência aí. É. De, de vida ainda. que possa Por que vir não? Por que não? Ter... Preparado eu acho que eu tô, velho. Tendo bons companheiros fica muito mais fácil. Bacana. E por fim, né? O recado final. É, se você tem interesse grandes aventuras aí seja na trilha ou não lembrando que nossos profissionais treinadores time aí supervisionado pelo André estão prontos para lhe ajudar e para provas de a prova Juta trail enfim no clube corrida perfeito você tem toda essa possibilidade de ter esse acompanhamento dos nossos profissionais né a madeu tava na prova madeu e o edu que é nosso cliente investidor também estava lá fazendo um grande desafio treinado pelo nosso aluno marcos enfim quiser conhecer como é que funciona o clube e como nossos profissionais podem te ajudar você pode entrar lá no site do clube corrida perfeito o link vai ficar também na descrição do episódio Falar com o nosso time e entender como é que podemos auxiliar com a metodologia corrida perfeita para que esses desafios, acima de tudo, te permitam, permitam executá-los com saúde, né, André, Que é o mais importante. Você até deu o exemplo é de não ter se matado de treinar, mas com o trabalho que a gente é, reforça de força, etc., tudo dentro da metodologia, conseguir lá fazer com saúde, estar tá aí de boa, uma semana depois. Menos de uma semana, né? quatro dias depois. Não, vamos, e daqui a pouco já tem prova de novo, cara tem um monte de provas esse ano tem o desafio do Rio que eu quero também um é, asfalto eu, eu também que eu quero 21, fazer 42. as paradas é e aí setembro é setembro que eu é sem cada 110 lá de Paraty que é o maior né restante mas ele tem uma das grandes províncias eu quero competir o com, cara o ambiente Sim. da competição Na é prova muito né? gostoso eu gosto disso cara é massa demais. É, é eu lembro massa. de um cliente nosso que veio num evento que a gente fez, que ele até comentou lá de Manaus. Eu não gosto de treinar, não gosto da corrida, eu gosto da prova. Você, é, você lembra disso? É, eu achei um barato aqui. É, é realmente, a ser. prova é muito bom. Né? É um clima diferente. Pode é. ser uma prova de 5K, pode ser uma maratona, é tudo muito legal. né? Muito legal, só que é mais legal ainda quando a gente está preparado. Sim, exatamente. Né? <risos> então, valeu, Andrei. Muito obrigado por mais esse episódio. Valeu você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo. Valeu!